Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, família. Seguinte galera, se você já tá aqui, já tá olhando esse vídeo, mano, estoura o dedo no like aí porque é bem importante esse seu like. Se inscreve no canal, ativa o sininho para todos aqui em cima, aqui, enfim, não sei qual lado da tela, mas ativa o sininho para todos para você receber todas as notificações de todos os vídeos que vêm aqui no canal, família. Seguinte, galera, hoje a gente vai fazer um vídeo de draft, mano, de draft Vamos ver se a gente é o rei do draft hoje, mano Vamos ver se a gente consegue um 9-5 aqui Vamos lá, vamos lá, galera, vamos lá eu tenho... eu tenho um crédito no draft que eu fiz um DME e que eu ganhei esse crédito Então, vamos usar o token Beleza E vamos fazer esse draft Cara, vamos ver a formação que veio aqui pra gente, mano Cara, veio um 4 3 conservador Cara, 4, 2, 3, 1 Cara, essa Nossa, é horrível Essa formação, não curto 5, 3, 2 e de defensiva 2 atacante 4 zagueiro, 1 ADD Não, vamos com 4, 3, 3 mesmo, conservador Lateral esquerdo, direito Zagueiro, 2, meia central, 3 1, 2 ponta e 1 atacante Vamos no 4, 3, 3 O mais comunzão mesmo, cara E eu acredito que pode vir Coisa boa aqui, galera se você acredita que pode ver coisa boa, também comenta aí embaixo. Vamos ver o capitão do time. Meu Deus do céu, que merda que veio. Cara, arrasar. Já, já vi Martinez, cara, João Montias, Matuidi, Bailey nossa. Cara, vamos pelo Verão, né, velho? Você é louco. O cara é espanhol, o espanhol até que não é tão difícil vir, mas é um ponto esquerda. Tá de sacanagem com a minha cara, mano. Tá de sacanagem com a minha cara, velho. Não dá pra jogar pra baixo, né, mano? Cara, vou começar com o goleiro, mano. Vou começar com o goleiro. Vem. Pelo amor de Deus. Ah, um Tots. Pelo menos um Tots. Mandanda. O Black, 92. Cara, deixa eu ver aqui foda que ele é francês. Acho que eu vou deu black, velho. Eu vou deu black, mano. Por causa do viral. E porque ele é espanhol, né, mano? Cara, vamos no lateral direito agora. Cara, vem, tem coisa boa, pelo amor de Deus. 91. Nossa, o foda que o cara é Libertadores. Cara, eu nem vou pegar esse cara aqui porque não vai dar entrosamento com ninguém, mano. Italiano, inglês, Welker. Ah, cara, eu vou ter que vir nesse nesse tots aqui, mano, brasileiro. Nossa, torcer para vir mais um brasileiro aqui, mano. Deixa eu vir nesse zagueiro aqui. Mano. Nossa, velho. Caramba, Murilo Mexicano Cara, tá horrível esse draft, velho Pelo amor de Deus, cara O que que é isso? Cara Ah, vamos Vamos no Cara, e agora? Putz, chinês espanhol Cara, vamos no espanhol aqui véio. Só para dar ligação com o goleiro aqui, mano. Não, velho. tá errado, cara. Se não escolher os outros lá, não dá liga com ninguém. 87, 92. Alemão. Varane. Ah, deixa eu ver, cara. Esse cara aqui, ele é espanhol 1. Ah, pode vir coisa boa aqui ainda né cara Não, Vamos com esse cara aqui mesmo Pelo menos tá dando entrosamento Tá ligado Classificação tá mais ou menos Vamos nesse lateral esquerdo aqui. Alexandro Yuri Yuri, isso, espanhol Yuri, aleluia Aleluia que veio alguém Um totezinho, um tote Cara, deixa eu vir aqui pra baixo, galera Deixa eu vir aqui, vamos arriscar aqui Aqui eu acho que vem coisa boa Vem nada, vem nada, vem nada Do Totter inglês É, vamos no Lars aqui, menino Vamos aqui também Cara, nós não estamos com sorte João Cancelo, João Cancelo Murilo, Murilo, mexicano puta. Camara Robin, Robin, deixa eu ver, MLS, putz, cara, só cara ruim, velho, só cara ruim, lateral direito, lateral direito, a gente já tem brasileiro ali, mano, brasileiro, ah, ele é 90, deixa eu ver qual que é a bandeira desse cara ali, não dá, velho, não dá. Galera, e agora? No que que eu vou aqui? Eu vou pelo overall, mano. Eu vou no burilo mesmo. Não tem outra coisa pra mentir. Aqui. Nossa, cara, tô falando que tá horrível, cara, esse draft, mano. Meu Deus, cara. Zagueiro. Ele é espanhol. A ligação aqui... Não dá ligação aqui, não. Ué, ali em inglês, inglês Não, deixa isso daí mesmo Deixa eu vir nos reserva aqui, mano Cara tá... Pelo amor de Deus Ó, oh, o Martinez de novo, cara A Carlos, né? Carlos Alberto, você é louco Lateral direito, Carlinhos, Carlinhos Maroto, garoto Iconzinho pra nós com nosso de cada dia Meu Deus do céu Só cara ruim Cara, obrigado a pegar esse cara aqui Pelo amor de Deus, hein, Jayce da coisa boa ó, oh, Garrincha, garoto Ponta direita Garrincha, Você né, tem, Você tem dúvida ainda? Não. Deixa o Garrincha aqui Que pode vir um ponta direita melhor É Difícil, mas pode vir, né, cara? Deixa eu ver aqui Não é possível trocar jogadores Não, beleza, tranquilo Não quero trocar ah, Meu Deus do céu Mais outro iconzinho de cada dia buscar é brasileiro, pelo menos. Central, aqui ele faz uma ligação boa. Não mas tem, que, tem que escolher lá primeiro, não. Mas, mas tá bom, tá bom. Gostei, gostei. Tá bom. Opa, mais um icon. Ah, garoto argentino atacante. Crespo ou Owen? Cara, os dois estão pau a pau, mano. Cara, acho que eu vou de crespo, mano. Eu acho que tá mais pro crespo, hein, velho, para poder ver aqui. Vou de crespo, vou de crespo, cara. Deixa eu vir aqui nos reserva Novamente. Lateral esquerdo, deixa eu ver se melhorou alguma coisa, alemão, Putz. cara, lateral esquerdo, esse daqui é espanhol, 88, é, já tem um lá já, ponta direita, ele é espanhol também, não, eu já tem um garrincha lá, mano. A ponta direita que eu posso colocar. Cara, mas... Ah, eu vou por esse lateral esquerdo aqui, velho. Deu veral maior mesmo. Não tem muito o que, que fazer aqui nesse caso, mano. Deixa eu ver o outro. Vamos ver. Mais um, mais um, cara. Agora eu acredito que venha coisa boa. Ixi. Só acredito, hein. Né? Inglês. Vou pro verão, né? Com certeza. É horrível esse overall, pra falar a real, né? Tá, ah, deixa eu ver. Ponta direita, atacante, Lucas Pérez. Mbappé. Ah, certeza que é Mbappé, né, filho? Mas sem sombra de dúvidas. Cara, cadê o Cristiano Ronaldo? Mestre, velho. Cristiano, vem o Cris Cadê o Cris, malandro? Torreira Inglês também, Uruguai Vamos pegar ele, o Torreira Deixa eu escolher um nosso técnico Aqui, o nosso técnico maroto Ele vai ser o último Não dá pra escolher antes Que droga Bom, vamos pelo atacante aqui Vamos ver se a gente consegue coisa boa aqui, galera 92, salá ah, malandro. Ah, velho. Te falar, hein? Vai ser salar, Sem sombra de dúvida. Cara, não. Vou no meio central aqui. Então, no meio central. Quem que é que eu posso pegar? Maior, veral. 86, Barça. Espanhol. É, vai dar ligador aqui Vai ser ele mesmo Ai, é, deixa eu ver aqui Nossa, mano do céu Casemiro, velho Ah, vai ser Casemiro, né, filho não adianta nada esse cara aqui, ó. Ele é um meia central. Argentino. Não dá liga com ninguém, cara. o Casemiro já dá uma liga da hora, hein. Santi. Esse cara não dá liga com ninguém. Esse cara não dá liga com ninguém. Casemiro. Casemiro é o melhor aqui, mano. Pra gente poder... Quem da liga lá por causa do mesmo clube, tá ligado? Cara, deixa eu ver aqui. Vamos no ponta direita, mano. Vamos no ponta direita. Cara, vem, vem, vem. Messi, garoto do céu. Jesus escutou minhas preces. 94. Messizinho, garoto. Esse aqui, ó. Messi aqui. Aí você vai pegar na outra ponta lá, filho. Não, não adianta colocar ele lá porque não dá boa. Tá, o meio central aqui. Deixa eu ver. Vou colocar esse brasileiro, o Oscar, aqui, né, velho? Ah, na verdade eu tenho que ainda escolher esse daqui, falta mais verde. Nossa, que coisa boa, velho. Caramba, velho. Espanhol esse cara. Ele é o meio central. Deixa eu colocar ele aqui, mas só pelo overall. Ah, deu liga ainda, filho. Cara! Porra! 190, filho! Uhum. Sem de entrosamento, 90 na classificação! Será que a gente consegue o um 9-4 aqui, mano? Ah, mas. Foi, é... Mexendo em trozamento bugou tudo, cara. Mexendo em trozamento buga tudo, velho. Goleiro só tem um, só, cara, não. Vou deixar o cara ali. Dá uma classificação boa aqui. Espanhol. Outro zagueiro. Deixa eu ver. Tem dois zagueiros aqui, mano. Em inglês. Estuda da mãe. dá muita diferença. Hein? Não vai fazer alteração nenhuma. Cara, 93 100% em entrosamento. Pô, galera, não sei agora o que, que eu faço aqui pra poder Cara, não tem muito o que fazer, ó Ponto esquerda Não dá P. Ah, não dá Argentino. Deixa eu jogar o Crespo lá pra ver. Ó, o entrasamento ele fechou melhor. Se eu tivesse um meia central brasileiro espanhol, cara. Não tem nada de meia aqui, mano. Vou colocar o Salah aqui No ataque Esse cara eu vou tirar vou colocar esse meia central aqui Deixa eu ver Brasileiros tem esse cara só, velho Outros malucos É um chinês, putz. Ainda não dá boa. Os maiores overa estão lá. Pô, galera, o nosso draft foi isso, mano. 100% de trozamento, 90% na classificação, cara. Vamos ver. o que a gente tira de técnico aqui, mano. Cara, um pior do que o outro. Ah... Vai ter que ser argentino, filha da mãe. Vai ser esse cara aqui mesmo, cara. Não sei se vai dar uma liga boa, mas acho que não, hein? Vamos ver. 89 de ataque, 33 no Econquista. 1 190, mano, na classificação do elenco. É, galera, não conseguimos é, uma, uma classificação muito alta, mas foi o que deu, né, cara? 190 aí. Pô, velho, eu pensando que poderia conseguir uma classificação 93 pelo menos, é. fazer o que, né? Mas é isso daí, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, beleza? Se você gostou desse draft, galera, comenta aqui embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, beleza? E cara, não se esquece de me seguir nas redes sociais que estão passando aqui embaixo, mano. Inclusive lá no Instagram e também se quiser dar uma fortalecida lá na página do Facebook, GamesDN, galera. Todos os links das redes sociais estão aqui embaixo na descrição, pra vocês poderem ir diretamente, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui então, muito obrigado pela sua presença, vou indo nessa e até mais. Fui!